A gente já falou sobre analisar números para suas campanhas de marketing. Agora a gente vai a fundo. Se você ainda não curte o canal, curte aqui embaixo e se inscreve porque tem muito vídeo para você. Vamos nessa. Aí, tá vindo um então, alcoolino. aqui é o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing, a gente está quase acabando essa primeira temporada de 50 capítulos, onde a gente abordou vários temas. A gente começou com a parte mais essencial de marketing, explicando conceitos iniciais, você vai encontrar os cardzinhos aqui em cima, depois a gente foi falando sobre cada um dos canais, desde e-mail marketing, social media, marketing de conteúdo, marketing de afiliados, marketing aí nos buscadores SM, falamos de SEO, falamos de várias coisas e lá no começo eu falei sobre todo o processo de marketing, sobre você planejar, sobre você executar, e também sobre você mensurar cada uma dessas atividades. É o que a gente vai falar nesse vídeo. Eu já falei um pouquinho lá como funciona e por que é importante, você precisa traquear tudo que você faz. E aqui, especificamente onde eu estou agora, estamos trabalhando nestes projetos de digital intelligence, para a gente poder prover as outras áreas é, insights, sites, tudo que está acontecendo em cada um dos canais de marketing e por que isso é importante? Só assim eles vão saber qual post está indo melhor, trazendo melhores resultados, qual conteúdo no blog, no site, qual campanha, qual banner é mais clicado, qual página é mais visitada, então tudo isso é muito importante para que você entenda e aprenda com erros e com acertos e continue executando suas atividades, suas tarefas de marketing a cada mês, a cada quarterly, a cada... É, é, é, trimestre, a cada período da sua a, atividade. Então existem algumas ferramentas que podem te ajudar nisso. No próximo vídeo a gente vai falar de como apresentar isso para que as pessoas entendam números de, forma, de uma forma mais visual. Hoje eu vou falar um pouquinho das ferramentas que podem ajudar isso. É, com certeza Google Analytics é a mais importante delas. Ela vai ajudar você a entender cada um dos processos e dos resultados do seu site, como tráfego, né, a fonte do, do tráfego que está impulsionando o seu site, quais páginas mais visitadas, quais páginas não estão performando bem e você precisa melhorar alguma coisa, como você vai saber? Então ali dentro você consegue entender quais páginas as pessoas estão indo embora, quanto tempo a sua audiência fica no seu site, se você tem um blog, por exemplo, você precisa que sua audiência já lendo o que está ali. É, então depende de cada um dos objetivos de, definidos lá na parte de KPIs, lá nos indicadores chaves de performance que a gente falou lá no começo. Então o Google Analytics ele é uma ferramenta um pouco mais overview, ela vai conseguir pegar todos os canais, todas as páginas e através de algo chamado UTM, ou UTM você consegue traquear campanhas em outras mídias e os números vão aparecer lá dentro nos seus canais de aquisição. O Google Analytics também vai conectar com o seu Google AdWords, a gente falou disso lá em SEO e SM também, para você entender quais palavras estão trazendo... É, mais tráfego estão performando melhor você consegue saber exatamente qual palavra está trazendo mais vendas para o seu site e aí você vai investir mais nelas então você precisa de um google analytics para isso o link vai estar tá aqui embaixo existem outras ferramentas para analisar a parte de social media o facebook tem o facebook insights a gente falou isso nos vídeos de social media. e no youtube também tem isso no instagram também tem isso você vai encontrar tudo lá nesses vídeos que a gente falou disso mas é importante falar um pouco sobre outras ferramentas que podem te ajudar. E para te ajudar a coletar mais informações sobre sua página do Facebook, analisar outras páginas, eu indico o Facebook Karma. Ali você vai conseguir é, colocar vários é, competitors, né, vários concorrentes em vários canais, não só do Facebook, mas em outros canais como Twitter e etc. Tem uma versão paga e tem uma versão gratuita e você conseguir comparar. Número de likes, engajamento, posts por dia, taxa de crescimento. Então isso vai conseguir te, te ajudar a entender não só o seu canal e como o seu canal está evoluindo, mas também vai te ajudar a entender uma perspectiva do cenário dos seus concorrentes. Então é uma ferramenta muito boa de análise para você ter números para poder entender se sua estratégia está funcionando ou não. Uma muito bacana é a Social Blade, que você também consegue pegar números de vários canais, de, como YouTube, como Twitter, como Instagram, de vários competidores, e inclusive seus números e números de posts por dia, enfim, tem vários insights e, e vários números ali dentro que vão te ajudar a entender várias coisas. Por que eu falo vários e vários, porque tudo depende da, da sua estratégia, se eu for ficar explicando cada detalhe de cada uma dessas ferramentas, vai ficar uma coisa muito ampla. Por isso, teremos algo especial em breve. Se esse vídeo estiver no seu futuro, você vai encontrar no card, ou em algum detalhe aqui. Mas seguindo em frente, falamos de algumas de social media, falamos do Google Analytics. Um grande problema que as pessoas enfrentam é que às vezes a gente tem vários canais de fonte de tráfego. Então a gente tem site, a gente tem social media, às vezes a gente tem e-mail, marketing. Como conectar tudo isso e, e para poder apresentar para alguém? Muita gente faz manual pode ajudar em alguns momentos, existem algumas técnicas para se fazer isso, mas vamos tentar facilitar com ferramentas. Um, não é meu amigo ainda, mas é um cara que eu aprecio muito, eu sigo nas mídias sociais, acompanho o trabalho dele de longa data, que é o Fábio Ricota, um grande abraço se você estiver assistindo isso, eu sei que ele me segue no Instagram, então um grande abraço. Ele comentou uma vez do Saif, inclusive vendo o vídeo dele que eu tive a ideia de fazer esse vídeo o SAFE é uma boa ferramenta gratuita para você conectar várias plataformas, inclusive plataformas de pagamento, né? às vezes você tem uma plataforma conectada a um Hotmart, ou conectada a um Paypal, ou conectada a alguma plataforma de pagamento, você consegue conectar tudo ali dentro, um Google Analytics, algumas plataformas de mídias sociais e plataformas de pagamento também, então você cons consegue construir um dashboard bem visual, isso é muito importante, vamos falar em outros vídeos. Outras ferramentas que agregam vários canais, a gente tem o Tableau, mas é um pouco caro, mas ali para quem é mais high level aí, quer fazer uma coisa maior, dá uma pesquisada no Tableau, o link vai estar aqui embaixo, ele consegue agregar aí várias fontes, inclusive fontes de geomarketing, eu tenho um projeto de geomarketing também, então é uma coisa um pouco mais avançada, e relativos a esses tem outros. Uma muito boa, gratuita, que está ainda em fase de testes, mas está crescendo muito, é o Google Data Studio. Então ali é muito bom também para você conectar e fica muito visual. Você pode montar em formato PowerPoint. Você conecta ali o Google Analytics, conecta o Google, o Facebook Insights, conecta o YouTube. Você pode conectar até uh, as, as planilhas, né? O Google Sheets, as, as planilhas do Google, do Google. Então você pode exportar algum, algum um dado que você tem de alguma campanha de e-mail, por exemplo, para uma planilha do Google Sheets e conectar no Google Dashboard, no Google Data Dat Dat Studio. E por que isso é bom? Porque você vai pegar vários canais que você está utilizando sua estratégia de marketing e jogar todos esses dados de uma forma visual em um PowerPoint. Você deveria perder menos tempo conectando isso, digitando números e utilizar melhor esse tempo para analisar dados. É isso que a gente vai falar no próximo vídeo, hoje eu trouxe algumas ferramentas para ajudar, então você deve pesquisar aí, você vai encontrar várias, tem supermetrics, tem. eu vou colocar várias ferramentas aqui embaixo na descrição, um monte delas, mas em suma elas vão ajudar você a conectar plataformas que você está utilizando, todas as plataformas que a gente falou, por todos esses mais de 40 vídeos, para que de uma forma visual você consiga analisar e entender o que está funcionando, e o que não está funcionando, e assim voltando lá no começo, o que não funciona, você para, analisa sua concorrência, Planeja de novo e executa de novo e analisa. Sempre analise tudo que você faz. E é isso aí, obrigado por mais um, um vídeo aqui no Guia de Marketing. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Dá uma visitadinha lá no Instagram, no Facebook, no meu site também, bperes.com.br, A gente está falando sobre marketing e aqui nessa parte, falando mais sobre KPIs e análises de marketing, o Digital Analytics. Como entender essa parte de análise de Marte. Eu sou Bruno Pérez, obrigado por sua visita e até a próxima.